Fala galera, tudo bem? Bom, é, hoje eu vou criar uma série de como fazer uma SCP do zero. E esse tutorial é já para é para quem já está é, sabendo um pouco das coisas do Roblox Studio, tá? Então se você estiver iniciando agora no Roblox Studio, eu recomendo você assistir uns tutoriais antes, tipo, de o básico, né? Porque eu vou estar usando aqui alguns recursos meio difíceis para quem tá começando agora no Roblox Studio. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma place, no caso eu já tenho, e vocês vão dar um nome para ela, no caso é esse tutorial, viu? Vocês vão aqui em é... Security, vocês vão achar... ah, colocar esses dois. Vocês vão adaptar. Vocês colocam em 6 e Standard. C. E vocês vão criar aqui, vocês vão criar em parte. E criar uma parte plana para o vocês vão adicionar um dummy como referência, tá? Vamos meter aqui, Um porque... dummy como referência. Primeira coisa, a vai fazer um corredor, né? E para isso, eu vou pegar aqui... Não, mentira, eu vou Eu só vou fazer um, um pedaço do corredor hoje. Oh, hoje não, nesse tutorial. Porque vai ser primeiro guild, depois você faz outras coisas. Vamos lá. É, você vai criar um par, como eu já disse, pegar um dano com referência e clicar em editor. Vocês vão aqui e colocam concrete. Ou será que o diagrama do clítico fica melhor? Hum. Acho que vou colocar... Hum. Acho que vou colocar... Concrete mesmo. Que é concreto. Aperta CTRL Z para voltar e agora nós vamos começar a fazer as paredes, vou adicionar aqui ó, Eu vou colocar um pouquinho mais para Agora, a gente vai deixar assim, vai dar um Ctrl D, pegar esse aqui, transformar em laranja. Mexe um pouquinho na cor, hum, acho que tá bom. Agora, só vamos apertar Ctrl D de novo, vamos copiar a cor. Aqui ó, cola e sobe um pouco, hum. fica devendo interessante, eu acho que pode ser na cor 2 assim, que acho que fica mais vai esse mesmo eu vou deixar todos os plugins que eu vou usar, no caso, na descrição, tá? todos os links. Depois de vocês fazerem o corredor, na, nessa parede aqui, vocês vão adicionar uma com, com o etio. A gente vai basicamente criar um efeito. Mesma coisa, metal, metal, concreto, como se fosse um submuro, sabe? Não esquece de colocar ente. colocar concreto, concrete, concrete, concreto. Muito estranho. A cor tá é diferente por causa do sol. Fica muito esquisito. Hum. por um. Oh, ódio. Hum, vai ficar assim. Vocês vão criar aqui, ó. duplica. Basicamente, vocês fazem aqui. Vai criar esse efeito. vocês podem colocar um pouquinho mais pra frente, acho que vai ficar melhor. Agora a gente vai basicamente adicionar aqui, ó. Construção é a etapa mais chata, tá? Então, se você não gosta de construir, vai ficar meio difícil de criar uma CP, né? Porque você tem que saber o um mínimo de construção. Acho que nesse estilo tá bom, que é um corredor simples, né? Eu não sei. Talvez ao longo dessa série ou desse momento. Eu de duplicar e apertar CTRL R, vai ficar assim. vocês hum. vão basicamente e aqui, ó. Não sei se vai funcionar vai precisar aplicar rotacionar né assim ah hum acho que está muito alto ah já sei. eu vou deletar isso aqui só vai deixar com aqui sim e ele vai diminuir o tamanho dela e vamos aumentar aqui é, acho que a gente vamos duplicar esse aqui e faço aqui Vai ser na parte da iluminação. Hum. Vamos começar criando em bloco dando um charme. Ver se ele está muito bom. Acho que ele está muito bom. Uhum. Agora a gente vai control Ctrl D para apertar X, né? que no caso é o plug, e vou clicar aqui em Buf e Bol. Para você entender, a, a gente vai fazer um efeito de basicamente um efeito né de fundo Eu vou colocar aqui negate vocês vão colocar aqui de preto né selecionar tudo que está em um. um, não mais fundo pode ser mais fundo pronto unho a aqui, ó, em use Part Color Aqui, material, vocês vão colocar metal Me... Metal Pronto, aí, ó se vocês podem Aumentar de tamanho, mas eu vou deixar assim por lá E agora a gente vai adicionar é um cilindro Vai rotacionar é em colocar do tamanho que vocês querem, no caso eu vou colocar desse tamanho, vamos fazer com que fique certinho Colocar neon, eu acho que a gente vai colocar bloco mesmo, acho que fica melhor. Acho que assim fica melhor. Uhum. Ele vai selecionar esses dois, ele vai clicar em unir. Ele vai adicionar aqui. Ele agora vai rotacionar ele para cima. E vai adicionar um point light point surface, é uh, surface, what's surface? agora eu vou basicamente o ângulo, hmm. o ângulo vai ficar aqui, range, depende, ah, uh, um. surface fez shows não é point mesmo point hum, agora a gente vai criar em um um não point Brightness. Foi. vai pegar esses dois aqui, aperta CTRL G. vai aqui, aperta POSITION. POSITION. C frame ela tá. Manda Puxa. Puxa. Origin. Aqui ó, tá vendo? Vai ficar assim, agora é só vocês adicionarem um pra cá, recomendo deixar só dois, um afastado, é mais ou menos assim, é, tá bom ver se todos estão hum. Acho que ficou muito pequeno. A gente pode aumentar o tamanho. Ficou bastante pequeno. Achei que ia ficar maior. Mas ficou muito pequeno vamos anotar acho que agora ficou do tamanho ideal tá vendo? é agora sim, ficou bom agora basicamente nós vamos adicionar uma ligação entre esses aqui. Mas isso a gente pode fazer depois, nós podemos fazer depois. tá aí. Tá arrumando isso aqui direitinho. Aí foi. Pronto. Agora a gente vai fazer basicamente. Hum, deixa eu pensar. Uma ventilação, um tubo de ventilação sei lá o que que é isso mas basicamente é isso Isso aqui ó vamos dar uma variada vou adicionar really black really black e vou adicionar de smooth plastic. agora vai dar ctrl d mas que é da esse aqui basicamente e aqui vou colocar smoke gray Metal... Metal. É por isso que eu gosto do Blue dos... Ele é muito bom. Ele basicamente da... Isso. aí ó já tá de um tamanho do tamanho ideal já tá um quadrado agora é só ligar esse aqui eu posso usar assim mesmo agora é só a gente selecionar esses dois aqui e, aí, então, e pronto aí agora tá ligado Hum. Vamos dar Ctrl D, vou colocar bem aqui, a gente vai agora normal, Isso. pronto aí é. se você selecionar esses aqui da ctrl G isso aqui você só adiciona em corredores variados tá para não ficar parecendo literalmente uma cópia do outro que realmente é é um, deixa eu ver o que mais nós podemos adicionar ah sim e nós podemos adicionar pequenos, pequenas, hum, como que eu posso chamar isso? Eu não sei, o nome agora, se eu lembrar eu coloquei agora. É... É tipo para que o teto fique sustentado, sabe, eu não caia. Agora vocês vão dar um Ctrl D e eu acho interessante adicionar detalhes, assim, tipo assim. Aí a gente dá Ctrl D de novo. assim eu acho que fica bonita a gente ir fazendo assim eu acho meio bonito na minha opinião mas esse aqui fica meio low poly fica bem parecendo low poly então nós vamos basicamente adicionar wedges o cunho então, de repente, como depende como está o seu Roblox Studio. que Isso aqui é mais mole outro mesmo. Sabe? nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu coloquei aqui para que a gente tenha a medida exata de um... De, um... de um quadrado. Agora não, calma que não vai ficar assim, tá? na sua SCP que você vai que você vai construir pelo menos eu acredito né porque você tá vendo esse vídeo eu vou dar uma dica não adicione coisas low quando é, só low a não ser que seja realmente low código tá então porque vai ficar muito estranho acreditem eu vou deixar o que eu vou usar vai ser esse aqui Give Feel. É Vamos basicamente, ó. Esse aqui. Tá vendo? Não vai ficar aquela coisa de preciso, mas de alguma coisa, né? Mas de alguma coisa. Melhor que nada. Não é mesmo? A gente vai selecionar esses aqui. A gente clicar em União. Unir. Nós vamos unir. E vai ficar assim. Vocês hum. vão clicar aqui em Z. Vocês vão rotacionar. Vai ficar assim Meu Deus do céu O que que aconteceu aqui? Hum, entendi Eu não dei control Calma, control B Agora sim nos 11, basicamente, isso aqui é detalhe, tá? Mas se vocês quiserem, pode adicionar, que é basicamente, isso aqui, né, esse detalhe, eu gosto, tá? Acho que foi bem legalzinho. Na minha opinião, eu gosto. Tá, calma que eu posso fazer com os dois esse é o bom do bia tá ele é um, realmente um plug excelente para construção te ajuda Ah, e dependendo dos levels que você tá você pode ir adicionando outros outras cores de... É, de, de linhas no caso eu vou usar laranja que é basicamente uma cor padrão do SCP padrão assim Quase em todo o corredor vai ter pelo menos alguma coisa laranja. Não sei. Talvez. Provavelmente. Selecionar tudo. Para vocês conseguirem mudar de cor, vocês só vão. Ó, Ctrl G. E aí, no Roblox você não consegue mover assim. Oh. É, que que é isso aqui? Um, às vezes cria o Edge inútil né, porque, eu não sei, mas é só você deletar. Enfim, é, por, mas aqui no Building Tools, build, Building Tools, você basicamente pode mexer do jeito que você quiser e hum, agora eu acho que para finalizar essa detalhe mesmo vocês podem adicionar meio que sei lá Esse aqui tá, os dois estão assim, tá calma. Pronto. Meio que uma faixa mesmo, sabe? Só detalhe. Dá um Deu muito só detalhe É, basicamente só detalhe mesmo A gente vai pegar aqui ó, A posição do chão Que lá você vai ter O meio certinho Aqui, tá vendo? Basicamente que tá no meio É Fica no meio quando, quando os dois estão de forma certa. Pronto. Agora vai dar. Pronto. Agora sim. Está no meio. Mais ou menos. Enfim. É só fazer um olhômetro mesmo, velho. Eu gosto de adicionar. É detalhe. Eu realmente acho um detalhe muito legalzinho. Meio padrão, assim. E... Mas eu gosto, cara. Eu simplesmente acho bonitinho, Sei lá. Não que a minha opinião conte alguma coisa, né? hum. Agora, se vocês quiserem, é só dar Ctrl G e dar tá conta do seu código de SCP. Né? E, basicamente, vai ficar assim. Hum. Eu particularmente gostei. E esse é o vídeo, né? Os corredores. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.